Bem-vindos e bem-vindas ao workshop Automatizando Fluxos de Dados Sem Linhas de Código ou Quase, utilizando o Apache NIFI com o Leandro Bispo. Muito obrigada pela presença. O meu nome é Fernanda Campanhucci, eu sou diretora executiva da Open de Brasil. Eu sou rocha aqui da trilha de publicadores de dados. Essa atividade é parte da programação da quinta edição da Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, o CODA.BR que é uma iniciativa da Escola de Dados, um programa da Open Knowledge, e tem o desenvolvimento aí em parceria com a Google News Initiative, também parceiros. Bom, a gente vai passar a palavra aqui para o Leandro, é, que vai nos ensinar aí muito sobre fluxos de dados, é, usando essa ferramenta super poderosa e interessante que é o Ni-Fi. É, eu vou pedir para, desde já, vocês já, ele interagindo no chat aqui, enquanto o Leandro está apresentando, À medida que ele for fazendo pausas, eu vou levando para ele as questões também, então, aqui na ferramenta de perguntas e respostas do Zoom, essa atividade vai ser gravada, ela vai ficar disponível na página do evento em até 72 horas, ou seja, na semana que vem vocês já vão poder revê-la lá na, na página, basta estar logado né, nesse e-mail que vocês fizeram a inscrição. Lembrando que para ter o um certificado, basta ter visto quatro sessões de workshop, com o mesmo e-mail da inscrição, e a gente está interagindo nas redes sociais com a hashtag CodaBR20. Mais uma vez, obrigada pela participação na sessão. A palavra está contigo, Leandro. Uma boa sessão para todo mundo e vamos nessa. Obrigado. É, gente, boa tarde. Eu sou o Leandro Bispo, alguns pecados como Leandro Oliveira também. É, vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar. É, eu separei esse workshop em duas sessões, tá? É, aí, Fernando, aqui eu já vou entrar no modo de apresentação, então já não vou estar vendo mais o Zoom. Qualquer coisa você pode me interromper. Pode perguntar de Pergunta, questionamento, tá? Então, pessoal, vocês estão vendo a tela já, né? É, então, eu separei é, esse workshop em dois blocos, né? O primeiro eu vou dar um conceito geral é, do que que é o Apache NiFi, é, falar um pouco das funcionalidades dele, qual a arquitetura dele, o que, que ele se propõe, né, de fato. E a gente vai entrar. É, depois diretamente na parte prática. É, tudo isso aqui eu vou estar compartilhando com vocês. É, esse material que eu trouxe aqui agora, que a gente vai estar vendo, ele é parte de um grande, de uma grande apresentação, com aproximadamente aí 90 slides, então a gente vai ver uns 20 só, só para poder introduzir. Vai estar tudo disponível para vocês terem como material de consulta depois. E também a parte prática, é, eu já tenho uma parte desse trabalho que a gente vai executar um template durante aqui a nossa execução, a nossa prática, eu vou estar explicando é, como é que a gente faz para importar um template, para criar um template. Então, é, para quem não, não quem quiser acompanhar e fazendo ao mesmo tempo, pode ficar tranquilo que isso vai estar disponível depois também, tá? É, então vamos lá. O wi ele é basicamente um, uma aplicação que ele permite que você crie, crie fluxos de dados é, de forma muito simples. É, sem escrever, muito pode. Praticamente, você tem que criar as caixinhas, né, que a gente chama de processadores aqui, a gente vai ver um pouco mais para frente. É, e a ideia é você colocar parâmetros é, nessas caixinhas para você estar tá executando determinado tipo de ação. Então, é uma ferramenta drag and drop, né, você arrasta é, e solta, você cria o processador, cria conexões entre os processadores e faz a configuração para o processo poder ser executado. Então ele é todo interface web, você consegue acompanhar todo o fluxo que você montou individualmente ver se aquele fluxo está sendo executado, se tem algum problema, fazer o monitoramento todo de forma geral. tá? Então assim, ele é altamente configurável, é, apesar dele ter muita coisa já pronta, a gente vai ver que ele tem quase 300 processadores que fazem diversos tipos de, de funções ele tem algumas delas que permite que você insira código também, então ele permite que você coloque um código JavaScript, Python, JavaScript, é, entre outros, tá? Então, para a gente poder falar um pouquinho, né, um pouquinho mais de detalhes sobre o Wi-Fi, tem alguns termos Leandro, chaves, que são, oi. Desculpa te interromper, mas a gente tá, a gente viu que tem algumas pessoas aqui, eu acho que é para todo mundo. Tendo dificuldade de te ouvir, está é, oscilando o seu som. Então a gente não sabe se é o seu, seu, é seu fone. É, não sei se você tentar de repente sem o fone para a gente fazer um teste. Ele às vezes, às vezes volta. Tá bom, agora Vou tentar ficar parado aqui. Vamos tentar, vamos tentar. Eu te, eu te tá. aviso de novo. Tá bom. É, então, a ideia aqui é a gente falar de alguns termos chaves, qualquer coisa eu posso desligar a minha câmera também, tá? Não sei se é algum problema de conectividade. É, a gente é tem sem fio? Tempo... É... Ele é Não, sem é, com fio. Fio. é com fio. É com fio. Então, a gente tem... Só voltando, né? A gente vai falar de alguns termos chaves aqui, que a gente... é importante a gente falar agora, é que vai estar tá acompanhando a gente aí, é, principalmente quando a gente estiver na parte prática, Tá? Então, primeiro é o Data Flow Manager, que nada mais é do que o usuário de NiFi que está ali operando a ferramenta, criando, adicionando, removendo os componentes dentro de um fluxo. É, Flow File, que é toda peça é, que nós, como usuários, é, colocamos, levamos para o NiFi para fazer algum tipo de processamento é, e distribuição. Então, tudo que a gente leva para o NiFi, ele é referenciado lá dentro como Flowfile. E esse Flowfile ele tem um ciclo de vida dentro dele, porque em algum momento eu estou fazendo um ingeste do arquivo, depois eu faço uma transformação do arquivo, depois eu posso fazer uma outra transformação, um split, é, algum tipo de, de consulta, transformação. Então tudo isso vai bom criando peças de Flowfile e a gente consegue rastrear é, todo esse caminho é, do arquivo também dentro da ferramenta ele basicamente é composto em duas partes, que é o seu conteúdo em si, né? o dado a que ele se refere, e os atributos referentes é, a esse dado, que são informações de nome, data de criação, quantidade de registros, entre outros que a gente inclusive pode estar criando é, dentro do Flowfile também. É o processador, que na verdade é o componente que a gente utiliza né? para estar tá fazendo todo esse processo de ingest transformação, então, ele é um dos blocos de construção importantes dentro da, da solução. O controle service, na verdade, ele é uma extensão que a gente adiciona é, para ele poder trabalhar de forma integrada com processadores. Por exemplo, no nosso caso, que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai trabalhar com arquivos CSV. É, então, arquivo CSV ele tem uma série de, de particularidades. Né? Ele pode ser separado por vírgula, ponto e vírgula por tab, ele pode estar em é, uma formatação em OTF, em, em Latin One, por exemplo, é, os seus, as suas informações elas podem estar separadas por cliques ou aspas. Então, tudo isso são informações que, teoricamente, para cada processador a gente teria que estar passando esses dados. A ideia da extensão é evitar isso, a gente vai criar uma, uma única vez e sempre que a gente for trabalhar com aquele tipo de arquivo, ele já vai estar lá pré-configurado para estar sendo utilizado. É, reporting teste e funeral são coisas que a gente não vai estar usando é, nesse nosso caso, mas são coisas importantes para falar, Que o wi ele pode ser utilizado tanto como instância local, né, pode estar é, configurado na minha máquina, como é o caso aqui, mas eu também posso utilizar ele de forma... É, posso trabalhar em clusters, por exemplo, é, tem uma máquina virtual onde tem várias pessoas acessando aí a ferramenta, então o reporting teste é para estar auxiliando uma... A aplicação fica rodando ali em segundo plano, é, fornecendo uma série de relatórios sobre o que está acontecendo ali é, dentro daquela distância da aplicação. Jalfunil é um componente interno mesmo né, é, da ferramenta, que ele usa para receber dados de vários processadores diferentes e você tá ali, pode um split único para um lugar só. Tá. É, Process group. Essa aqui é a coisa que a gente vai ver bastante, isso aqui é mais um organizador né? Porque a gente pode ter um fluxo Nesse fluxo que a gente vai estar trabalhando, por exemplo Poderia ser um fluxo único Poderia ser um grande fluxo de dados ali é, Trabalhando de forma unificada Mas o grupo de processo ele Ajuda você a ter uma coisa mais organizada Você ter pequenos processadores Ou grupinhos de processadores Grande de um grupo é, Que facilita o trabalho de manutenção E atualização no passar do tempo é, o boletim é, o boletim, ele é um, uma das camadas responsáveis pelo monitoramento né, da aplicação como um Ele funciona a nível da aplicação Wi-Fi de forma geral, dizendo tudo o que está acontecendo em todos os processadores, em todos os grupos e a nível de processador mesmo. Então, assim, se eu tenho processador, eu executo ele, ele dá qualquer tipo de alerta, ele notifica diretamente é, dentro do processador, o que facilita muito é, o processo de manutenção do seu pipeline, tá? E é, o template, né? É, também uma, uma ferramenta importante aqui dentro é que uma Não. vez criado... Oi. Desculpa, tá, desculpa te interromper, mas acho que vamos só tentar sem o fone, para ver se se melhora, porque acho que vai, talvez flua melhor. Tá, se é que é o fone... Estão ouvindo? Estão vendo? Sim. Está melhor agora? Sim. Ah, então tá bom. Então eu vou seguir qualquer coisa vocês me falam que eu boto fone de novo. É, então tá, Então a ideia do template aqui é ele, a gente poder é, gravar, compartilhar, tudo que a gente fez ali a nível de pipeline, né, é, e tá distribuindo. Se for um caso, de, pode, pode servir como backup, ou está sendo utilizado em uma outra instância. É, de repente, a gente tem uma máquina virtual ali que tem um, um trabalho dinâmico ali, precisa ser desligado e ligado. Então, a gente pode utilizar o template é, para quando for startar aquele processo novamente, ele tá ali disponível. Ele grava um XML, vocês vão ver que eu vou estar compartilhando, que já está pronto com vocês. É muito simples de você criar e importar é, um template dentro da ferramenta. tá? E por último, aqui de terminologia, né, é o arquivo flow.xml.gz. Na verdade, tudo que a gente faz dentro da, da interface do NiFi, ele grava dentro desse arquivo. Então, isso é interessante para quem gosta de ter o códigozinho versionado no Git, por exemplo. Você pode simplesmente botar o Git para ficar lendo o conteúdo desse arquivo que ele já vai estar tudo gravado lá a nível de flow files e conteúdos que você vai estar gerando e criando dentro do seu, do seu Wi-Fi. Tá? Então, seguindo né, como features aí. É, ele é altamente configurável. É, tem bastante tolerância a falha, priorização muito dinâmica, o fluxo de dados dele ele pode ser modificado em tempo de execução, então a gente vai ver aqui que a gente vai parar e executar o processo a todo momento, a gente vai rodar, parar, vai ver o que, que ele fez só naquele bloquinho, se está adequado, a gente segue, se a gente mata e refaz, então ele é muito dinâmico nesse sentido de permitir que a gente vá construindo aos poucos e vendo se está tudo ok, ao invés de criar todo o processo, você chega lá no final, dá erro, você tem que voltar tudo de novo. Então, aqui, é, ele garante que a gente consiga ir modificando conforme a necessidade, o que é muito interessante em tempo de desenvolvimento. tá? É, então, ele permite né, você ter acompanhamento geral do início ao fim do fluxo. É, ele é projetado para ser estendido né, de forma que você consegue desenvolver muito rápido, testar muito rápido. Um exemplo que a gente vai estar vendo aqui agora. É, você consegue inserir as camadas de segurança de SSL, SSH, o conteúdo dele ele pode ser criptografado. É, a nível de arquitetura, né, quando a gente fala, ele roda sobre uma instância de JVM, né, de Java, onde você tem a camada de, de aplicação aqui, vocês estão vendo meu mouse, tem né, a camada de aplicação tem nossos processadores os extensores aqui, e tudo isso com repositórios, distintos aqui que a gente vai ver na descrição para que serve cada um deles. Tudo isso é a parte do controle da ferramenta. né Então aqui é basicamente que já tinha falado, eu vou avançar para não perder muito tempo. Focando na parte de repositório, o que a gente tem em FlowFile Repository é onde a gente mantém o um registro do estado atual do FlowFile dentro daquele fluxo. Por exemplo, a gente faz o gesto do arquivo a gente lê o CSV, transforma o CSV em um JSON, por exemplo, e faz uma primeira camada de limpeza, onde eu removo cinco colunas. O FlowFile consegue guardar aquele estado atual ali, caso eu precise, por algum motivo, reprocessar alguma camada anterior. Tá? A camada de conteúdo, que é onde ele guarda o conteúdo do dado em si, né? não, o, não necessariamente o estado, mas o dado conforme ele vai sendo transformado. Eu consigo rastrear e ver em cada etapa, o que foi feito nele e, se for o caso, rastrear o momento anterior. E o provinus é onde ele tem os dados é, dos eventos em si, né? Se o evento falhou, se foi executado com sucesso, se ele gerou algum tipo de log, etc. Então, tudo isso é, junto ele forma ali a, a camada que a gente vê quando a gente está operando dentro do NIFY. É, já indo partindo um pouco já para o final, né? O Nifi também ele permite que você crie uma camada de autenticação nele. Então assim, hoje a gente está rodando numa instância local, por exemplo, como é esse caso aqui. É, mas se estiver rodando num, num cluster, um servidor, por exemplo, eu posso estar é, tá integrando ele com o meu, meu sistema de gestão de acesso da minha organização, por exemplo, é, ou tá criando dentro do próprio Nifi. Então tudo isso é possível também através dessas ferramentas de integração. É, então, a camada de interface, né, ela tem toda a gente vai ver no próximo slide, que ela tem uma série de informações, então por isso que eu estou aqui é, mostrando esses conceitos para vocês, porque quando a gente passar para a próxima imagem, aqui, né, no caso, tem muito conteúdo aqui, cada caixinha que a gente arrasta tem uma série de coisas para estar tá sendo vista, então é necessário a gente minimamente conhecer é, a sua terminologia para a gente não ficar muito perdido quando a gente entrar de fato ali no, é, no nosso tag. Então, essa é a carinha do Wi-Fi Que a gente vai ver daqui a pouco ali Na nossa prática Você tem uma camada é, aqui no topo É a nossa barra de componentes né, Onde você tem os processadores Aqui Você tem as camadas de input e output Quando você trata de grupos de processo Nesse caso aqui Que eu estou falando Eu posso ter comunicação Entre instâncias de Wi-Fi Por exemplo, a gente dá essa caixinha aqui Então tenho uma máquina de NiFi que ela é responsável por toda a minha camada de ingestão, por exemplo. E como eu estou trabalhando com um volume de dados muito grande, eu quero ter uma segunda máquina que vai fazer um processo de transformação. Para Se eu tiver algum problema no meu processo de transformação, eu estou garantindo é, todo o meu processo de ingestão, porque eu estou trabalhando com uma máquina diferente, por exemplo. Então, é possível utilizando esse tipo de processador. O funil que a gente viu já. É, na minha explicação anterior, que ele recebe informações de N processadores aqui, joga tudo na informação, no processador seguinte. O template, ele está aqui, se eu pegar isso aqui e arrastar, simplesmente já posso puxar um template que já esteja na minha máquina, por exemplo, é, e para importar um processo um pouquinho diferente, mas eu mostro também na sequência, e uma camada de label que você pode fazer comentários, né, e está ali codificando e comentando o que cada processador faz, por exemplo. Tá. A gente tem nessa barra, a barra de status aqui, que ela indica basicamente é, os processos que estão sendo executados no momento e o que, que está sendo, é, quer dizer, a quantidade de processos sendo executado, em quantos processadores, o que está parado, o que, que tem um alerta, é, isso aqui a gente vai falar bastante na sequência, está desabilitado, data e hora, uma barra de busca, tem um menu global aqui que ele vai menos na sequência, e as barras de navegação aqui do lado esquerdo. Aqui, esse, esse campo todo aqui de utilização, né, ele é infinito. Então, conforme eu vou criando caixa, ele vai expandindo essa caixinha aqui. Então, quando você tem um processo muito grande, é importante você estar acompanhando aqui os seus fluxos. E essa camada de operação, essa paletinha aqui, ela funciona tanto a nível da interface em si, você vê configurações gerais, é, quanto a nível de processador isso é um são coisas que você pode simplesmente acessar também clicando no botão direito, por exemplo. Aí mais para frente eu mostro. É, aqui é a barra de menu, né? Que tem algumas informações gerais, usuários, políticas, templates, onde a gente pode importar, exportar e outras informações é, a nível de aplicação. Tá? É, por fim, aqui a gente tem aqui embaixo é, esse caminhozinho aqui, né? Conforme você pode ir criando grupos de processadores, você não ficar perdido, você consegue ir acompanhando por aqui. Isso aqui é, é bem básicozinho, mas é legal de estar falando também. E quando a gente fala do processador em si, né, você pode ver aqui no, no slide anterior, a gente tem um grupo de processos e aqui a gente tem uma, um exemplo de um processador. Tá? Então, quando a gente abre o processador, ele tem uma série de informações aqui, como a gente está vendo. E sempre que a gente cria um... Ele sempre vai vir com esse, com esse alerta aqui de advertência. Por quê? E o que ele quer dizer com isso? Que existem coisas, é, existem parâmetros a serem inseridos é, para que esse processador esteja habilitado para ser utilizado. Então, essa é a ideia. Quando você passa o mouse aqui em cima, ele vai te indicar o que que é necessário ser feito. A gente vai ver isso também é, na prática. Uma vez ele pronto, ele vai ficar com aqui com um quadradinho vermelho, sinalizando que ele está parado, porém pronto é, para ser utilizado. Aí Falando um pouco do, das suas características, né? todos esses números, todas essas informações aqui. Então, isso que a gente está falando é só um, um indicador né? de status, existe também o nome do processador, bem, a gente pode colocar o nome que a gente quiser colocar, tem um tipo, do processador também, que ele fica indicado aqui embaixo. E aqui são estatísticas, são geradas nos últimos cinco minutos dentro daquele processador, por exemplo. Nesse caso, como a gente está falando de um put file, quer dizer, que esse processador ele faz? Ele recebe uma informação e ele grava essa informação em algum diretório é, local da máquina que está instalado no wi -Fi. Então aqui ele recebeu. 29 arquivos, totalizando 14.16 megas. É, ele, na, nesse, naquele momento ele fez uma leitura ali de 4, 4, 5 megas. Ele não jogou nada, né, no sentido de... Esse era, provavelmente era o último step do pipeline, ele gravou e acabou, então o ciclo não continuou, né? não tem nada além do pipeline. E ele fez isso 29 vezes com tempo médio aqui de milissegundos, por exemplo. Aí aqui ele mostra que existe uma é, thread rodando é, por vez aqui. É, se eu recebi 29 arquivos, ele processou um de cada vez. É, eu posso aumentar esse número, colocar parametrizado, quando quanto eu quiser. É, e aqui é o, o boletim que a gente comentou é, um pouco antes, que ele funciona a nível de processador também. Ou seja, qualquer problema que ocorra aqui nesse processador, ele vai notificar aqui. Então, provavelmente, um exemplo aqui bobo, é, o cara colocou para ele gravar um arquivo que já existia no diretório, por exemplo, ele vai e alerta para você, ó, esse arquivo já existe, eu não substituir porque a gente pode colocar esse tipo de informação, você quer substituir, ignorar, ou então avisa, dá uma aviso de falha. É tá? a mesma coisa quando a gente fala do grupo de processador, ele é um pouco mais abrangente, porque dentro dele você tem N processadores dentro dele, então aqui ele basicamente mostra que existem dois processadores sendo executados, nove parados e quatro que precisa de alguma interação do usuário para estar tá fazendo aquilo ali avance. Tá? Então assim, linhas gerais é isso, é, não vamos ficar perdendo muito tempo aqui é, falando muito de conceitos, senão a gente não consegue fazer tudo que a gente tem planejado para prática. É, Fernanda, está tudo bem? Alguém tem alguma pergunta já nesse momento? Posso seguir? Por enquanto, não. Ah, não. Vai dar um eco aqui do... Por enquanto, não, mas... É, o, que o pessoal tiver aí de questão, estou estimulando a colocar a ferramenta e aí eu vou te falando, porque agora é uma parte mais prática, né? Não vão surgir dúvidas mais pontuais, a gente vai, vai te falando. Só vou pedir para você tirar. É. é. foi. Então, gente, então vamos lá. Então, esse aqui essa é a CKN do né? a gente acabou de ver um exemplozinho dela ali. É, como eu falei, eu já tenho um processo aqui todo pronto já, só para poder ilustrar o que a gente vai estar tá fazendo né? ao longo dessa próxima hora aí. Então, eu vou mostrar rapidamente aqui, para vocês verem que eu tenho é, aqui embaixo, né? no meu mouse do lado esquerdo, no inferior esquerdo. Eu tenho um caminhozinho que eu estou seguindo, então estou dentro de um grupo de, de processadores, onde eu tenho vários outros grupos. Eu fiz isso de forma só para facilitar mesmo é, a consulta posterior de vocês, porque esse aqui é um fluxo que a gente poderia construir ele todo é, de uma vez só, mas talvez ficasse um pouco confuso porque tem é ter muita caixinha. Então eu fui criando bloquinhos separados, que eles funcionam de forma é, completamente autônoma, independente uma da outra a gente poder ir fazendo aos poucos mesmo, tá? Então, o no nosso primeiro caso que a gente vai estar tá fazendo, a gente vai estar, tá, como a gente falou que a gente vai trabalhar, que a gente colocou lá de material, a gente vai trabalhar é, capturando os dados de consulta de candidato lá do TSE, tá? Então, só vou entrar aqui rapidinho para vocês verem. Então, a gente está falando desse link aqui, onde você tem o repositório dos dados eleitorais com informações né, gerais de, de eleições, né candidato, eleitorado, partido etc., a gente vai trabalhar aqui com dados de candidatos, que são as informações de candidatos por cargo e cidade. Então, você tem prefeito, vice-prefeito, vereador, basicamente. Esse arquivo aqui é um arquivo zip, então é informação importante que a gente tem que ter em mente. Aqui dentro dele vão ter arquivos variados lá dentro, a gente não sabem nesse momento que tem, a gente vai descobrir conforme a gente for começando o nosso case aqui. A primeira coisa que tem que ser feita nesse momento é vir aqui e copiar o endereço do link que a gente vai estar trabalhando. Né? A gente vai fazer o primeiro download aqui. A gente vai estar criando esse processo de get, né? para poder capturar uma informação externa e vai gravar ele localmente dentro da nossa máquina. Na sequência, o que a gente vai fazer? É um arquivo zip, então a gente tem que descompactar esse dado e gravar, em outro local. Então que a gente vai estar fazendo isso, a gente vai estar lendo o um arquivo ZIP, a gente vai descompactar e aqui a gente vai falar sobre formas diferentes que você pode estar compactando, você compacta tudo de uma vez, você pode compactar, você pode compactar utilizando uma extensão, tem um ZIP com um dados CSV, PDF, aí você só quer o PDF, então você consegue filtrar por isso, não baixar tudo de uma vez. Ou se você tem um ZIP com N informações você quer um arquivo somente, você também, é possível você fazer isso, a ferramenta te permite isso. Então a gente vai falar sobre esses tipos, vai fazer um deles, vai gravar novamente o local. O que faremos depois? É, baixamos o dado, descomprimemos o dados vamos tratar aquela informação. Então o que a gente vai fazer aqui? Tem umas caixinhas a mais aqui, né então a gente vai ler um desses arquivos, tá? a gente vai trabalhar com um arquivo pequenininho aqui só para a leitura poder ficar mais, mais ágil, mas funciona qualquer tipo de tamanho né, de arquivo, então a gente vai ler o arquivo e vai executar alguns comandos para poder é, fazer filtros dentro daquele arquivo. Tá? A gente vai ver como é que vai funcionar isso, é, vai ver formas de filtro diferentes, né? porque a gente pode fazer um filtro e gerar uma informação, depois a gente pode fazer um filtro de forma a criar arquivos de acordo com os filtros que a gente está fazendo. Então, a gente vai ver isso também e vai, por fim, gravar essa informação novamente em um outro, repos, em um outro diretório é, local. Tá? Tendo tempo, é, a gente vai fazer uma transformação um pouco mais robusta aqui. Então, tem uma caixinha aqui com uma série de transformações que a gente vai fazer de uma vez só. A gente vai... É, remover coluna, alterar conteúdo de coluna, mudar algumas informações, tudo isso usando um processador só de uma forma relativamente simples, né? É já a parte do ou quase, né, de cem de código, mas para ver que não é tão complicado assim de fazer. E por fim, a gente vai trabalhar de forma a criar uma espécie de banco de dados. Por exemplo, é, voltando aqui no site do nosso do repositório de dados. Você repara que a gente tem informações de vários anos aqui, de todos os anos basicamente tiveram eleições, sejam elas a nível municipal ou federal, né? Então, se você tem uma demanda, por exemplo, que você tem que fazer um trabalho desse e criar uma base histórica, por exemplo, é, então a gente vai ver que é possível a gente fazer merge é, de N arquivos, formatos diferentes e criar isso dentro de um banco de dados ou em um único arquivo, por exemplo. Tá? Então, a gente vai ver que isso é possível também. Você pode reparar que é bem simples. né? Tirando a parte do get e do put, né? do arquivo, eu estou usando, basicamente, dois processadores para então vai estar tá fazendo esse tipo de... de informação. Então, assim, a ideia é a gente fazer alguns processinhos aqui que não sejam tão complexos né? devido ao tempo, mas que, mesmo assim, se a gente fosse usar uma ferramenta diferente, isso geraria muitas horas de código para a gente poder conseguir fazer essas coisas que a gente vai fazer aqui em pouco mais de uma hora. Tá? Alguém tem alguma dúvida até esse momento? A gente pode partir direto aqui para a prática. Vamos embora. Por enquanto não tem aqui. Tá bom. Então vamos lá. Então só antes de, de entrar aqui, a documentação do NiFi é bastante rica, Tá? Então, se você entrar lá no nifai.apache.org, ele tem uma parte de, de documentação lá, que ele traz todo um overview é, da aplicação, tudo um pouquinho do que eu fui falando já para vocês ao longo daquelas apresentações, ele tem aqui disponível. tá Além de, principalmente, na informação de cada um daqueles processadores que a gente vai ver é, a partir de agora. Então, já mostrei alguns para vocês ali, então, cada processador desse, ele tem é, o seu descritivo, o que, que ele funciona, e em alguns casos, alguns exemplos também de como você utiliza. Então, vou pegar um exemplo bobo aqui, que a gente vai usar daqui a pouco. Ele mostra aqui a descrição da ferramenta, é, para que, que ela se propõe, é, qual tipo de input e output ela espera receber. Então, a coisa que é importante também saber é o tipo de controladores de arquivos que ele pode trabalhar. E como você, como esse caso aqui é um caso de query record, né, a gente tem que fazer uma consulta, tem até informações adicionais a nível de exemplo. Então, a coisa que a gente vai fazer mais para frente, por exemplo, a gente vai ler o um arquivo CSV, assim como está aqui, né? Então, tem nome, idade, título, algumas informações. A gente vai fazer filtros dentro do arquivo, utilizando uma linguagem universal, que é o SQL. Então, aqui ele mostra o exemplo de como você executa é, a consulta. Tá? Então, assim, o material é bem interessante, mas tem o resultado aqui de como é que fica, né, de cada um. É, então, assim, ele tem um material, uma documentação bastante rica e é possível você encontrar bastante coisas em Stack Overflow, em é, sites é, específicos para dúvidas mais é, detalhadas. né? Então, vamos lá. Então, é, para a gente poder recriar, começar a fazer esse processo do zero, primeira coisa que a gente vai fazer, né, para poder deixar tudo bonitinho aqui, desse mesmo padrão, a gente vai criar um grupo de processo aqui. Então, como eu falei, a ferramenta drag and drop. Né? Então, eu clico com o mouse e arrasto para a área da tela que eu quero e solto. Aí ele já me dá a primeira telinha para colocar aqui um, um nome daquele grupo. Né? Eu vou colocar aqui, workshop, View", por exemplo. Tá? vou dar um add, ele vai criar uma caixinha aqui para mim. Tá? Então dando um duplo clique nele ou clicar com o botão direito e dar um Enter grupo aqui e eu entro no grupo, tá? Aí você consegue acompanhar já aqui do lado inferior esquerdo é, que não tem nada por enquanto, tá? Então vamos lá, vamos começar a trabalhar de forma adicional os processadores, né? Então vou vir aqui nesse primeiro item aqui do lado esquerdo, processador, segura e arraste meio da tela, ele já traz aqui para mim é, as informações de todos os processadores que tem é, disponíveis para utilização. Então, você repara que nessa versão atual que eu estou trabalhando aqui, que é a 1.12.1, existem 288 processadores é, disponíveis para ser utilizados é, em vários objetivos aqui. Né? Você pode consumir informações é, de filas, é, de URLs, é, por exemplo. Você pode fazer conexões com base de dados específicas, realizar consultas dentro de uma base de dados. Você pode estar se conectando com providers de, de cloud, por exemplo, aqui a AWS. Então, você tem uma série de processadores que já te auxiliam a coletar dados, enviar dados, é, realizar consultas em serviços específicos da AWS. É, eu sei que vocês trabalharam esses dias aí é, algumas palestras de Elasticsearch, por exemplo. Então aqui, você pode trabalhar com Elastic Elasticsearch em conjunto com o por exemplo. Então aqui a gente tem opções para você ler informações do Elasticsearch e jogar informações para Elastic Elasticsearch. Um exemplo aqui, pensei agora rápido aqui, o Guest Twitter, por exemplo. Como o Twitter tem um dado não estruturado, já existe um processador pronto aqui para você capturar informações direto do Twitter, você pode jogar essa informação pela Elasticsearch já fazendo uma série de transformações é, e tirar sua análise ali, por exemplo. Tá? Então tem muita coisa disponível aqui, não vou ficar passando por todas elas, é, mas tem bastante coisa aqui para utilizar para n fins tá bom? Então, como o nosso primeiro caso aqui, né, como a gente falou, a gente vai estar trabalhando de forma a coletar é, esse arquivo ZIP aqui, copiando esse endereço a gente está falando de um HTTP aqui, né? A gente está fazendo uma requisição, vai precisar fazer uma requisição para coletar um dado externo. Não ficar ter ficar procurando aqui, eu posso assim, dar um filtro, fazer um filtro aqui, vou botar HTTP, por exemplo, ele vai me trazer uma série de informações. Eu vou usar aqui o guest HTTP, por exemplo, tá? Então, vamos colocar ele aqui. Don Edge, ele já me traz aqui a informação, é, mostrando né? É, que ele tem aquele, aquele sinal de advertência, né? que existem coisas a serem feitas antes de você começar, de fato, é, a rodar com ele. né? E Lembrando, além da documentação que eu mostrei agora há pouco, eu posso clicar aqui no botão direito e vir em Enview, Usage. Que é bem interessante também que ele já vai direto é, para a descrição daquele processador. Você já consegue ver para que, que ele serve... É, e tem algumas informações gerais sobre ele já direto na aplicação, sem precisar ficar trocando é, de link, por exemplo, tá? Então vamos lá. Então a gente já copiou lá o link que a gente quer. É, vamos abrir ele aqui e vamos falar um pouco das configurações gerais de processadores. Tem coisas que são específicas para cada processador. A gente vai mostrar e tem as coisas que são pontos em comum, tá? Então, as abas Settings, Scheduling e Comments, elas são comum a todos os processadores. Já a Properties, ela varia de acordo com o seu tipo, tá? Então, falando rapidamente aqui em Settings, que a gente tem tem o um Name, que a gente pode colocar o que a gente quiser ou manter já a informação é, do nome, né, Ali do tipo do, do processador. Vamos colocar aqui, old, Candidatos 2020 por exemplo. Isso aqui eu vou falar na sequência porque que serve. Aqui são informações gerais, só de acompanhamento. Precisa se preocupar muito nesse momento. Comente, É só você botar comentários diretamente aqui dentro do processador do que que ele se propõe a fazer. É, o tempo que você vai estar fazendo, o que ele executa. Informações gerais. E o Scheduling. É, o Scheduling é uma coisa muito importante aqui é, dentro do, do Ni-Fi dos processadores. Por quê? Ele tem duas formas de executar um serviço. É, quando ele recebe um input, é, um input de algum arquivo dentro do seu pipeline ali, ou ele roda por tempo. tá? Nesse modelo aqui, de timer driven, ele está rodando em tempo real. Ou seja, ele vai rodar uma vez, uma tarefa por vez, a cada zero segundos. Então ele vai estar o tempo inteiro fazendo o get HTTP, por exemplo, naquele link lá que a gente está falando. Se eu não colocar um, um tempo específico aqui, ele vai ficar o tempo inteiro tentando fazer download lá. E se eu faço isso, esqueça de mexer aqui, eu volto daqui a um minuto, vai ter 50 arquivos, 60 arquivos dentro da minha fila, por exemplo. Então, como boa prática, a gente sempre vem aqui e coloca um tempo grande. É, eu até trabalho de uma forma... A gente sabe que o dado ele nasce toda segunda-feira, 8 da manhã, por exemplo. Além do timer, né, que ele roda a cada 60 segundos, a gente pode vir aqui e fazer um cron, que ele trabalha aqui de forma. Tem até um link aqui que ele explica um pouco melhor isso, eu vou mandar para vocês também. Ele considera o quê? Cada, é, cada asterisco desse aqui representa segundo, minuto, hora, dia do mês, um mês, dia da semana e o um ano. Ou seja, eu posso configurar isso aqui de, da forma que eu achar melhor. Mandar todo dia 5 do mês, ele vai lá e chama o serviço de HTTP e puxa o dado para mim. É possível, tá? Aqui é só mostrando mais umas opções que ele permite que seja feito também. André, tá, tes... Oi. Só te interrompendo um pouquinho, sobre os processors que você falou antes, processadores. É. O Guilherme perguntou se cada processor pode ser executado em máquinas separadas de forma distribuída. Pode, pode sim. Aí, isso que tem a ver com essas informações aqui de remote, process group, em push, push port. Ele funciona de forma que você está mandando informações, trocando informações entre máquinas é, de wi sim. É um pouco mais complicado é, de fazer. Você pode fazer isso trabalhando com clusters separados, né? instâncias de clusters, mas é possível. É, eu fiz isso uma vez só. É, eu achei um pouco complicado de trabalhar dessa forma, mas é possível, não é nenhum problema não. Uhum. e aí aproveitando já é, já sobre extração de dados a Juliana está perguntando se pode ser por demanda ou se precisa ser agendado só falando de agendar é uma é uma possibilidade. Né? É, assim a questão da demanda é, vamos, supondo que exista um processador anterior que eu receba a informação dele, é, eu consigo configurar dentro diretamente na ferramenta, mas aqui como é um HTTP, para esse caso não acaba que não se aplica muito, né? Porque é um é algo externo ao meu wi então eu tenho que dizer quando eu tenho que ir lá resgatar aquela informação. Tá? Se eu estivesse trabalhando com um processo, se eu tivesse uma fila, né? uma fila de informações, eu ficaria lendo aquela fila ali, e cada vez que cai um conteúdo novo naquela fila, ele vai executar. É possível, aí seria por demanda nesse caso, mas não no caso do GET http em si, né? Eu preciso dizer de quanto em quanto tempo eu vou lá buscar informação. Uhum. Bom, tem uma outra da Patrícia, que eu acho que você pode também responder é, ao longo da, da apresentação, né? Que você vai falar mais da, da parte de, de puxar os dados, se exige muito do hardware? É, depende, exige. tá? É, isso aqui é até uma coisa que eu trouxe aqui também como material adicional, eu vou deixar para vocês. O wi como ele funciona dentro de uma JVM, né? ele é configurável a nível de você dizer quanto de memória você vai permitir que o Wi-Fi consuma é, dentro da sua máquina, por exemplo. Então, aqui tem uma série de, de alterações que você faz. Existe um arquivo né, de parâmetro do Nifi fi que você, quando você instala ele, você pode abrir lá é, esse serviço. E você faz algumas alterações a nível de dizer que é consumo de memória, é, processador, quanto, de quanto em quanto tempo você quer renovar os dados que você está trafegando no Nifi Então, aqui ele tem é, basicamente todas essas informações... É, que são muito importantes para você não consumir é, mais do que você tem disponível é, dentro da sua máquina, por exemplo. Tá? Então aqui, ó, achei o um exemplo aqui. Então aqui, você, nesse caso aqui, eu estou dizendo que ele vai usar é, aqui 8 GB no máximo é, da minha máquina. Então, por exemplo, se eu tenho essa minha máquina que eu estou usando aqui agora, são 8 GB que eu tenho de memória. Então se eu colocar essa configuração aqui, eu não consigo nem abrir, porque eu vou travar a máquina inteira. Então, terei que colocar, de repente, algo entre 5 e 6 gigas, por exemplo. Eu consigo trabalhar com um volume de dados maior. tá? Um outro exemplo legal nesse sentido também. Os meus repositórios de informação, eles não precisam estar na mesma máquina. Uma coisa muito comum que a gente faz aqui no meu trabalho, por exemplo, eu tenho uma máquina de Wi-Fi, que eu uso ali os componentes de memória, processador daquela máquina, mas o local de armazenamento é um local externo, por exemplo. Porque aí eu é, tiro essa parte de volume né, de dados eu coloco em outro lugar com um volume muito maior, por exemplo. Tá? Então, tudo isso é possível de ser feito. É, como eu estou com uma instância local, não fiz nada disso. Eu já já vai ver que já dá para brincar bastante com ele. Mas ele permite esse nível de, de performance você colocando os parâmetros ali de acordo com a máquina que você tem à sua disposição. Respondido? Maravilha. Mais alguma? Patrícia está dizendo que sim também no chat. Segue o barco. Ah, beleza. Então, tá bom. então tudo isso aqui que a gente está falando, esses links aqui eu vou estar tá mandando para vocês, porque eu sei que isso aqui é muito importante para a utilização do wi com um volume maior de informação e tal. Fica ficar tranquilo. Então, seguindo aqui, né? É... Então, aqui a parte aqui do esquerdo né, eu falei, eu vou voltar 60 segundos aqui. O que a gente tem que colocar de informação? O que é informação obrigatória, normalmente ele já vem em negrito para facilitar o nosso trabalho, tá? Então, aqui no caso, eu só vou passar basicamente qual é a URL que eu copiei lá atrás, né? Que é essa URL aqui, pegando o site TSE, vou dar um OK. E aqui eu já tenho a opção de colocar no um file name ou seja, eu vou estar pegando um arquivo da internet qual é o nome que eu vou dar. Como já tem um nome aqui já no finalzinho, qual é o nome do arquivo zip? Vou copiar esse nome aqui e vou colar aqui, basicamente. Então ele vai copiar, ele vai baixar esse arquivo com esse nome. Eu poderia colocar qualquer outro nome, tá? O caso do TSE não é um caso que se aplica, mas opa, tirei sem querer, gente, desculpa. É, então, aqui, o site do TSE não se aplica nesse caso, mas existem portais que a gente precisa acessar, então vai acessar alguma API que exige alguma autenticação. Tá? Então, o NIFI também permite que você diga qual o nível né, de, de segurança que você vai estar acessando e você passar aqui já diretamente o usuário e a senha é, para você estar se conectando àquela API, aquele site, e puxar a informação que você necessita. Então, para esse caso aqui, não é necessário, porque é um site completamente aberto. tá Aqui, informações de timeout, né? de quanto tempo eu vou tentar puxar aquela informação antes que ele dê um erro para mim. Vou manter o padrão aqui mesmo. tá Isso é o que é importante aqui: eu não vou ficar falando de todas as propriedades, porque nem todas são importantes para o caso que a gente vai estar trabalhando. Então, a gente não vai ter tempo de ver tudo. tá Mas isso aqui já é suficiente para a gente poder baixar o arquivo. Então, repara que ele ainda está com um alerta aqui ainda. Apesar de eu ter colocado a URL e o nome, ele ainda está me dizendo ó, que existe uma relação que eu tenho que fazer. Ou seja, eu não conectei o processador a nada ainda. Então, ele não tem como trabalhar sozinho. Então, uma vez que eu estou trabalhando com um arquivo que eu vou estar baixando da internet, eu preciso gravar ele é, localmente dentro da, da minha máquina. Né? Então, eu vou usar aqui um processador que seja específico é, para isso. Então eu vou usar aqui, o, vou fazer um filtro aqui por file, por exemplo, e vai me trazer uma série de informações, eu sei que aqui embaixo tem um put file aqui. Tá? Vou estar tá gravando o conteúdo desse meu file no repositório local. Se você quiser jogar com FTP é possível aqui também, com HDFS, é, com FTP o nível de segurança um pouco maior, é, se eu quiser gravar no S3 da AWS é possível. Ah, então, a gente já tem muita coisa já que auxilia o nosso processo. Vou usar o file aqui. Criou. Vou diminuir o zoom aqui para poder ficar mais fácil a leitura. Então, duas caixinhas com problemas, né, entre aspas, aqui na. problemas de configuração a serem feitos. Então, a gente tem que conectar essas duas caixas para aquelas, aquelas funções de forma integrada. Então, quando eu passo o mouse em cima da caixa, ele bota essa bolinha com essa setinha aqui. Então, clicando aqui, segurando e arrastando, ele começa aqui a trabalhar, a montar uma conexão para mim. Então, ele fica vermelho, eu só tento conectar em uma caixa, por exemplo, que ele não deveria fazer uma conexão, mas quando é ok, ele marca verde. Tá? Então, até nesse ponto, ele facilita. Só tem, por exemplo, dois processadores que não se falam e de alguma forma ele vai me sinalizar aqui, ele não vai deixar esse relacionamento acontecer. Tá? Então, vou criar a ligação... Para relacionamentos de sucesso, vou dar OK. Eu vou mostrar esse ponto aqui que eu não falei, né? tá em settings aqui, que aquele cria todos os relacionamentos que aquele processador permite. Por exemplo, nesse caso aqui é só um sucesso. Por quê? Estou tentando fazer um get de um arquivo externo. Ele pode me retornar sucesso ou falha. tá Mas só o sucesso eu posso avançar. Se ele der uma falha, ele vai marcar no boletim lá, aquela caixinha vermelha que tem algum problema então ele marca aqui. Mas tem casos que tem sucesso, tem falha, que tem arquivo original, que tem backup, uma série de coisas que de acordo com o tipo de processador, ele aparece aqui. E tem casos que eu posso dar um auto-terminate aqui. Por exemplo, a gente vai ver aqui agora no Putfile, por exemplo, que o Putfile é o último processo. Eu não quero fazer nada é, nesse momento aqui dentro desse processo, Para me acabou. Estou baixando o arquivo e estou guardando o arquivo. Então, aqui a gente está falando de relacionamento, eu não quero criar uma conexão de falha, por exemplo, nem de sucesso, para mim acabou. Mas se, por exemplo, eu quisesse fazer uma notificação por e-mail, caso dê um erro na gravação do arquivo, eu poderia deixar desmarcado aqui, criar uma caixinha nova, por exemplo, de send e-mail, ou coisa relacionada, e aí esse esse fail, ele vai estar tá apontando para essa caixinha, onde eu vou estar tá configurando ele, para sempre que falhar o meu processo de GET, eu mando um e-mail é, para um grupo de pessoas ou para mim. Tá? Nesse caso aqui, como a gente está, ele é a última etapa desse processo, eu vou marcar os dois para terminar automaticamente e vou seguir aqui no meu, nas minhas propriedades. Então, o que, é que eu vou fazer aqui? Nesse ponto, eu tenho que é, colocar um diretório que eu vou estar tá trabalhando, que esse arquivo vai tá estar sendo enviado. Eu criei aqui já uma pastinha chamada download aqui que a gente vai estar trabalhando, então eu vou mandar o arquivo aqui para dentro tá? então eu já tenho copiado aqui o caminho, eu vou pegar aqui e vou colar o caminho aqui, então você repara que é um caminho local mesmo, C, User, Leandro, desktop, coda, download, consulta candidato é a pastinha que eu criei que eu quero que jogue o arquivo lá. Tá? Outro ponto importante Conflict Resolution Strategy. O que é esse ponto aqui? O que ele quer dizer? Eu posso ficar mandar executar esse processo aqui n vezes. É, então, por exemplo, se eu não quero é, ficar fazendo replace do arquivo, por exemplo, uma vez o arquivo já existiu no diretório, se eu tentar fazer de novo, se eu deixar marcado essa opção, ele vai dar um erro para mim. porque Já existe um arquivo com aquele nome é, dentro do diretório. Eu posso vir e dar um ignore, ele não vai fazer nada. Ou posso vir aqui e dar um replace, por exemplo, que ele vai pegar. Mesmo se ele tenha o arquivo já guardado naquele diretório, ele vai substituir o arquivo, tá? E por fim, o create missing directories aqui. Porque é no caso de eu estar criando esse caminho, e ele não existir. Então, supondo que eu estou aqui nesse meu diretório e eu não tenho a pasta download, ele ia criar esse diretório aqui para mim diretamente. Tá bom? Então, vou manter assim e vou dar ok. Então, repara, estou com os meus dois processadores aqui prontos para serem executados a partir desse momento. tá? estão aguardando execução. E como eu falei, eu posso dar, bem aqui, clicar fora né? e dar um start e executar esses dois processos de uma vez, ou eu posso fazer de forma separada. Vou dar esse cara aqui, ver se o meu está tá funcionando, ele vai entrar aqui na minha fila vai ficar aqui aguardando que o próximo serviço, o próximo processador seja executado. Tá? Então, a gente vai fazer isso aqui agora. Então, aqui você vê que ele deu play e ele está executando uma tarefa é, nesse momento. Então, ele está indo lá e fazendo uma requisição HTTP nesse ponto, considerando que a gente pediu para ele ir lá, nosso né? uma vez a cada 60 segundos. Tá? Então, aqui nesse caso, pra, como é um arquivo de 130 MB mais ou menos. Eu não vou, eu vou dar um stop nele, é para ele não fazer mais de uma vez. Mas a gente vai reparar uma coisa aqui: ó. vou dar um stop, ó, ele criou mais um, mais uma atividade aqui dentro desse processador, Por quê? porque o primeiro ainda é o download que ele tá fazendo. Ou seja, uma vez iniciada o processador, ele não para quando eu der quando eu dou stop, ele termina aquela atividade tá, em execução. E depois, de fato, ele para. Então, a segunda atividade aqui é o stop, no caso. tá? Eu clicando com o botão direito aqui, eu posso dar um refresh na tela. Por quê? Aqui, a interface, ela atualiza, se eu não me engano, a cada 30 segundos. Tá? Isso é uma coisa que, você, que também é parametrizável e você pode colocar o tempo que você achar necessário. Mas, por default, são 30 segundos. Então, ele fica atualizando em tempos em tempos. Então, você posso ficar aqui dando refresh e ficar esperando ele terminar esse ponto aqui. Tá? Então, como eu sei que não vai levar tanto tempo assim, a gente vai esperar um pouquinho aqui. É, Vamos ver se tem mais alguma coisa para a gente fazer. O caminho está aqui bonitinho. Está é tudo ok, acho que é só aguardar mesmo. Tá? Alguém tem alguma dúvida enquanto o download está acontecendo aqui? Perguntar alguma coisa. Estou falando muito rápido. Acho que o pessoal está tá acompanhando tranquilo aqui. Se alguém tiver ah, tá alguma crise, é só chamar. Tá bom. É que surgiu uma surgiu aqui o do, de Ilu n é isso? Tem a ver com a fila de um processador? Não entendi a primeira parte. Tem a ver com a fila de um processador? É, essa aqui é a fila... Do processador. Tem como ver, ah, tem como ver. Ele ah, tem como ver, é isso aqui. Então, lembra que estava executando aqui, né? Dois processinhos aqui, não está mais. Por quê? Porque ele já executou. Então, o meu processo de sucesso ele foi executado. O que, que ele está dizendo aqui para mim? Que eu tenho um arquivo dentro da minha fila e esse arquivo tem 125 megas. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, sim. Aí a gente consegue ver é, particularidades da fila em específico. Tá? a gente clica com o botão direito aqui em cima dela e dá um list QI, por exemplo, a gente vai ver o conteúdo é, daquele Flow File, dentro daquela fila. Então, aqui está aqui, ó. File Name, Consulta Cães 2020, Informação do Arquivo, quanto tempo que ele demorou para o download, não demorou um minuto e um segundo, é, e aqui tem um izinho, que a gente consegue ver outras informações também. Isso aqui é muito útil para a gente, a gente vai usar bastante essa informação aqui para poder ver se tudo que a gente está fazendo o nosso pipeline está acontecendo da forma que a gente quer, direto na ferramenta, sem precisar ficar abrindo Excel, sem ficar abrindo outras coisas para A ferramenta permite que você visualize cada etapa do processo. Então, aqui eu tenho informações gerais né, do arquivo. Eu poderia fazer o download dele diretamente por aqui e até visualizar o seu conteúdo. Mas eu vou clicar aqui você vai ver que não vai ter nada porque é um arquivo ZIP. Né? Então, o NIFI não tem a capacidade de ler arquivo ZIP. Então, ele não consegue trazer um visualizador. Mas quando a gente chegar na parte que a gente fizer a extração desse dado, a gente vai conseguir ver, por exemplo, o conteúdo do CSV. Diretamente por aqui. Tá? E aqui a gente já tem informações gerais do arquivo. É da onde ele puxou a informação, o tipo do arquivo, ele já conseguiu identificar, que é um arquivo zip, e outras informações gerais aqui. Tá? Então, eu já respondi a pergunta aí, Ah, tem outro ponto aqui, que é a configuração não. da fila. Oi, sim. pode falar. Tem mais duas aqui, uma eu acho que você vai falar mais adiante, mas a primeira é se nesse get http é possível colocar uma página e de lá baixar todos os arquivos? Olha, dá sim, dá para fazer. Só que a, o problema é o que, que você vai fazer depois com isso. Por exemplo, nesse caso aqui, né, se eu botar esse diretório aqui, para mim... Você vai ver que Tudo isso aqui tem vários HTML aqui dentro, então é um trabalho meio que recursivo que você vai estar fazendo. Eu acho que você vai conseguir é, chegar nesse, nesses caminhos aqui para poder baixar, só que dentro do seu processo, aqui no pipeline que você vai estar montando, você vai ter que estar preparado para estar recebendo variados tipos de arquivo. Então assim, aqui eu já estou pegando um arquivo, por exemplo, já estou dando um nome para ele. No caso de você ler é, uma página inteira com diversos é, file names, você vai ter que criar aqui um file name dinâmico. Tá? É possível fazer isso. aqui ó, Vou mostrar aqui. O Naifile tem algo próximo à expressão regular, ele tem uma express, expression language dele. Então, você consegue montar ali é, um file name dinâmico de acordo com a URL, por exemplo. tá Então, por exemplo, poderia estar criando... um uma expression language, para ele estar tá vindo aqui, em cada link que ele receber do http eu pego só a informação que vem depois da última barrinha aqui, por exemplo. Ele vai me trazer esse conteúdo aqui e vai colocar como foi o tá? Então, você já está é, avançando um pouco é, questão de complexidade aqui do Wi-Fi, mas sim, dá para você fazer. Só tem que tomar cuidado é, como é que você vai trabalhar com esse monte de arquivo depois os diretórios que você precisa para não ficar uma coisa muito confusa, né? Para não ficar igual aquela parte que a gente tem de ser download, que você fica com imagem, vídeo, PDF, doc, etc. Tá? Então, você bom. vai fazer um, um pouco mais devagar, para não ter problema, mas dá para fazer. Bom. A gente tem outra, mais duas pontuais, mas aí eu acho melhor você seguindo, porque você ainda tem mais... É, Mas curto, pode, né? é, pode ser que você aborde, então depois a gente volta a elas. Tudo bem, Guilherme e Paty. Tá bom, então aqui, o arquivo ainda está aqui na fila, está é, parado. Eu só vou mostrar aqui rapidamente, dentro do settings, ele tem uma coisa que é muito importante, que até uma pergunta que foi feita antes, é, em relação ao dimensionamento né, da máquina que está rodando a aplicação, entre outras coisas. É, só reparar aqui, ele tem um arquivo na fila, ele tem uma linhazinha bem pequenininha aqui, cinza, cinza clarinha aqui embaixo, que ele tem uma outra, que tem um valorzinho verde preenchido. O que ele quer dizer aqui? Que a fila ele tem algo como se fosse, a chama de back pressure aqui, que é, eu configuro cada fila específica dentro do meu processador com um limitador. Então aqui eu estou dizendo que nessa fila, se eu receber mais do que 10 mil arquivos, eu vou travar o processo de captura do meu guest HTTP aqui. Por quê? Porque isso na minha máquina vai estourar. Vai dar creche da minha máquina, vai dar é, espaço em disco zerado, minha aplicação vai parar de funcionar e eu vou ter problema no meu pipeline inteiro. Então, eu crio limitadores aqui, tanto a nível de número de arquivos e tamanho de espaço em disco, para evitar é, que isso aconteça. Aqui a gente está só com dois, com dois caixinhos. Mas quando você tem um cenário que você tem 300 caixinhas sendo executadas, isso aqui ele se torna muito importante para você não dar crash na aplicação. Tá? Então aqui, eu já coloquei o caminho aqui, né? se download, então eu vou dar o play nesse cara aqui vamos ver se ele vai gravar. Então aqui ele está executando, ó, gravou. Então aqui ele já deu o in aqui, né? que ele recebeu o arquivo que estava na fila, 125 MB e gravou. O áudio está zerado, por quê? Porque eu não estou jogando esse dado aqui para nenhum outro lugar. Aqui ele termina o processo. Então, eu vou dar stop, porque o processo inteiro está parado. Não tem problema dele ficar com play aqui, mas com boa prática é bom deixar sempre parado. E isso a gente finaliza o nosso primeiro pipelinezinho. A gente deu um get HTTP e guardou o arquivo localmente. Então, vamos ver ele aqui, ó. Ele está nesse diretório. Você repara, ó. Ele tá data de modificação está agora, 15 e 3, tá? então caso, talvez é um caso de um arquivo que já estivesse aqui e eu fiz o um replace, que foi aquela opção que eu coloquei lá, legal? Então, então isso ok, eu vou criar o meu próximo grupo de processador, aqui eu não criei o grupo, né então eu vou criar aqui agora, vou criar um grupo de processador aqui e eu vou chamar esse cara de download tá vou deixar esse nome aqui eu vou jogar esses carinhas para cá então eu vou selecionar aqui com shift tá e vou arrastar para cá. cá vou entrar aqui no processo está aqui bonitinho tá então voltando aqui eu vou criar um grupo novo que eu vou estar tá fazendo no caso aqui a descompactação né então eu vou botar tá aqui descompactação entrar nele, então o que a gente tem que fazer, né? Primeira coisa, a gente já fez o get HTTP, o arquivo já está disponível dentro daquele nosso diretório então a gente tem que trazer ele de volta, são processos separados Aqui caso já terminou, já baixou, então eu tenho que começar tudo de novo Então como eu dei um put para guardar, agora tem que dar um get para eu poder puxar ele aqui, então vou dar um get file para poder estar tá lendo o arquivo né, novamente, trazendo ele como for o file aqui de novo, tá? Lá configurar ele. O que a gente tem que botar de informação? Input diretório, né? que é o diretório que ele tá, que ele se encontra agora, que é esse diretório aqui. Vou colar aqui, É então, isso, dá OK. E aqui ele tem uma opção de file filter, que essa opção aqui, ele tem tanto aqui no get file, como tem na, no próximo processador que a gente vai na sequência. É na parte de descompactar. Então, aqui nesse arquivo, o que que eu posso fazer? Eu posso baixar, eu posso pegar, né, dentro do meu guest, Tudo que está dentro desse diretório, tá? Já respondendo uma parte da pergunta que fizeram antes. Então, ele pegaria esses dois arquivos aqui, ou eu posso chegar e dizer, não, eu só quero o um arquivo de 2020. Aí eu posso trabalhar, se fosse o caso, né, colocar um ponto zip aqui, por exemplo quiser poderia fazer isso daqui, mas nesse caso não adiantaria, porque os dois são zips. Então eu posso vir e colocar o nome do arquivo diretamente. Consulta 2020zip Pronto, então nessa forma eu estou garantindo que eu vou estar tá pegando só aquele arquivo. E se eu tivesse um milhão de arquivos e quisesse criar uma regrinha dinâmica para eu pegar? Eu poderia, quando eu passo o mouse aqui, ó, ele disse ele aceita ou não é, regex ou expression language. Eu poderia criar uma regrinha aqui, por exemplo, e botar, ele pegar de acordo com o número e por aí vai. Então, por enquanto é isso. Uma outra opção aqui que é bastante importante é... fail. O que, que quer dizer esse cara aqui? Se eu quero fazer o get do arquivo nesse diretório aqui e manter ele nesse diretório, ou se eu só quero remover ele. Do jeito que está, keep source, file, falso, quer dizer o quê? Eu vou ler aquele diretório dentro dessa pasta de download e ele vai tirar dali. Isso não é o que eu quero, porque eu não quero ter que baixar o arquivo novamente. Então eu vou colocar true aqui nesse caso, para ele poder puxar o arquivo, mas manter a própria original lá. tá? E por último aqui, que eu acho que é legal falar também, que é esse recurso de subdiretórios aqui. Ou seja, digamos que eu tivesse outras pastas aqui dentro, é, com aquela opção lá como true, ele vai varrer tudo que está dentro, procurando é, esse filtro que eu coloquei. Tá bom? Então, esse é um ponto importante também, é que vai ficar tudo porque não tem nenhum subdiretório aqui, então não tem problema, tá? Então, beleza. Vou dar uma apply aqui. Olha, está tá me acusando aqui que eu tô no meu relacionamento, que eu não criei nada ainda. Então, peguei o arquivo o que eu tenho que fazer agora? Descompactar ele, né? Então, eu vou criar um novo processador. É, que filtro, qual é o processador que eu vou utilizar aqui nesse caso? Ah, não sei, vamos botar aqui, lá, um pack, por exemplo. Um pack trouxe alguma coisa, vou botar zip, trouxe algumas outras coisas também. Então, assim, o filtro ele ajuda muito nesse sentido, tá? Então, eu sei que um pack content ele é específico para isso, né? Para a compactar esse conteúdo, principalmente trabalhando com zip. Então, eu vou fazer aqui a ligação deles dois. Pronto, sucesso. GetFile já está ok, eu já posso dar play no getFile aqui se eu quiser, independente do Unpack Content ainda não está pronto, porque a conexão entre eles já existe. Então, um exemplo, eu vou vir aqui dar o play aqui. Já copiou. Eu vou dar um stop, olha o que, é que vai acontecer agora. Olha só, tem sete arquivos na minha fila agora com 876 megas. Por que isso? Lembra que a gente falou? E sempre que a gente que processador, a gente tem que olhar o schedule em aqui, olha, eu não mexi no schedule, então ele ficou zero. E como eu falei para ele, para manter o arquivo original, então ele está indo toda hora lá, tem um arquivo? Me dá. Tem um arquivo? Me dá. Tem um arquivo? Me dá. Então, como eu deixei alguns segundos aqui, ele foi lá sete vezes e puxou o arquivo. Se eu der play aqui e deixar, ele vai ficar pegando é, infinitamente ou até que a minha fila aqui história o limite de capacidade dela. Então, se reparar aqui, ó, parando o mouse, ó, já está lá, 86% é cheia. Então, se chegasse, baixasse mais uns dois arquivos aqui, ela já ia estourar e aqui ia parar o processo de coleta. Tá? Então, essa aqui é funcionalidade aqui na prática aqui da, da fila. Tá? Então, o que eu vou fazer? Como eu não quero 7, só quero um eu vou limpar a minha fila. Por quê? Porque não funcionou da maneira que eu queria. Então, essa aqui é uma das coisas legais também. Né? A gente vai testando... vai Vai validando e vai corrigindo em tempo de execução. Então, eu vou vir com o botão direito aqui, vou dar um empty aqui, e aqui vou limpar o conteúdo da fila. Acabou. Remover, não existe mais é, nada nesse sentido aqui. Aí eu vou voltar lá no meu get file. Essa informação aqui está ok, que eu não quero mexer, mas eu quero colocar aqui um timer, por exemplo, para é, para não ficar indo toda hora lá, pegar uma vez só para mim. OK, sei que essa parte é um pouco chatinha, mas eu acho que é importante falar. Então, vou dar play aqui, ó. Pegou uma vez só, tô dando refresh, ó. Não pegou de novo, porque ele tem o seu tempo para poder rodar. Beleza? Então, vou dar stop para ele poder não pegar novamente. Então, tá aqui o meu arquivo ZIP. Beleza? Então, a próxima caixinha, um pack. Então, vamos lá, vamos ver o que tem dentro dela para a gente ver de interessante. Aqui a questão do scheduling não é muito necessária para a gente poder alterar. Por quê? Porque ele vai trabalhar com o input que ele vai estar recebendo. Então, se o processo anterior está dizendo que ele vai rodar uma vez só e vai me trazer um arquivo, eu vou rodar aquele arquivo, não vai ter nada na fila, então ele, não vai, ele vai ficar lendo ali, não vai receber nada e vai ficar parado. Ele não vai processar. Ele só vai processar, se cair algo na fila, na sequência. Então, nesse caso, é indiferente eu mexer aqui na minha fila. Tá? Então nas propriedades o que a gente tem que ver. Só tem duas opções. Package Format, que é aqui, ele usa é, esse primeiro modelo aqui, é um automático, né? E lá na frente ele já identificou que esse arquivo é um arquivo zip. Ver? Vamos só confirmar. Está na fila aqui ainda. Vou dar um list. Vem aqui nas opções configurações da fila. Cadê? Deixa eu ver se tem aqui. É, aqui não tá a informação, não tá. Aqui só está no file name, que é um zip. É, então, ele, talvez ele nem consiga identificar que é um arquivo zipado. Então, nesse caso, o que a gente faz? Eu poderia arriscar aqui e deixar ele descobrir sozinho que tipo de arquivo é aquele, ou como eu já sei que é um zip, eu posso vir colocar como zip aqui, diretamente. Tá? Para ele não ter que ficar descobrindo qual é o formato daquilo. Então, eu vou botar o zip aqui, e mais uma vez aqui a gente tem o file filter né Eu posso chegar aqui, que aqui com ponto asterisco ele vai estar pegando todos os arquivos que estão dentro daquele zip, ou poderia chegar e botar aqui .csv, por exemplo. Eu sei que dentro do arquivo zip eu tenho CSVs de vários estados e tem um arquivo PDF lá, que é um layer. Então se eu botar .csv aqui, eu vou estar baixando todos os arquivos CSV e ele vai ignorar o PDF. Poderia fazer inversa inverso. Ah, quero só o pdf. Aí vai. Vou botar o nome é, diretamente aqui de um arquivo específico que você quer, como a gente fez no guest file ali. Tá? Então vou cancelar, para ele manter aqui o asterisco, para ele pegar tudo. Legal. Agora ele só está reclamando aqui de os relacionamentos, que eu não fiz ainda. E o próximo passo que eu vou fazer é o quê? Guardar esses arquivos zipados é, em uma pasta diferente daquela que eu coloquei aqui de download, né? Então tem um download aqui, então eu vou, vou colocar dentro dessa pasta do workshop, por exemplo, dentro do, do candidato, esses dados, tá? Então vamos lá pegar o caminho, eu vou colocar aqui, ó, descompactado geral, por exemplo, tá? Vocês vão ver que já, os arquivos já estão aqui, ó, data de modificação 11 55 eu vou apagar tudo aqui, só para garantir, ó, não tem mais nada. Então eu vou pegar aqui o caminho, vou dizer para ele jogar tudo para cá, dentro, mais uma vez, do File que a gente já viu sobre ele. Tá? O meu PutFile vem aqui, diretório, esse diretório que eu acabei de apagar os dados, quando eu vai jogar esses arquivos. E mais uma vez, conflito de estratégia. Falha, se já tem, replace, não tem problema, manter assim que é mais fácil. Tá? E vou criar aqui o relacionamento. E vou reparar agora que vai aparecer mais de uma opção de relacionamento. No GetFile normalmente só tem um sucesso, aqui já apareceu outros, que é falha, ou seja, tentei compactar, deu algum erro, eu posso encaminhar um relacionamento de falha para gerar um log, gerar um log no arquivo txt, por exemplo, e guardar aquela informação lá. Eu posso, por algum motivo, pegar o arquivo original, que é o arquivo zip, e mandar para um outro local, ou o arquivo de sucesso, que no caso é a descompactação em si, tá? Então essa que eu vou estar tá jogando para o meu put file aqui. Então vou pegar o dado descompactado, no sucesso, vou jogar para cá. O resto, que é falha e o dado original, eu vou vir aqui e vou terminar automaticamente porque ele não me interessa é, nessa etapa aqui. tá? Aí ele deu ok aqui no processo está pronto para ser executado. Então eu vou executar ele aqui antes de a gente mexer aqui no put file. Vamos ver como é, que ele tá, como é que ele vai se comportar. Está rodando. São bastante arquivos. Zipado ele tem 125 MB. Descompactado ele vai para quase 1 GB, então ele demora um pouquinho. Ah, mas já foi. 28 arquivos, 717 MB. Daqui ele vai mostrando a fila como é que está. Beleza? Então vamos ver o que, que ele fez aqui. O que, que foi o sucesso que ele fez. Então está lá. Ó. Ele baixou. Todos os arquivos, um arquivo CSV para cada estado. Vamos descendo aqui, aí tem um consolidado Brasil e tem o um Leme. Já aqui, já consigo ver o conteúdo desse arquivo já. Eu venho aqui nessa primeira opçãozinha aqui, ó, que é o View Details, clico. Ele traz algumas informações gerais de atributos do arquivo, né? name, etc., nome dele. E aqui em Detalhes, ó, eu consigo ver dar um view aqui, ele vai me trazer o conteúdo do arquivo CSV. Vamos ver. Demora um pouquinho, muita coisa. Deixa eu abrir um arquivo um pouco grande também. Mas ah, já está começando a trazer informação aqui já. Essa demora aqui, pessoal... Vocês não ficarem preocupados que a aplicação é ruim, né? É porque eu não mexi naquelas configurações é, que eu mostrei em relação a consumo de, de memória, por exemplo. Então, ele está consumindo só 256 MB é, da minha memória de 8 GB. Então, se eu tivesse colocado mais memória, que já tinha aparecido já há é, muito tempo. Deixa eu fechar aqui, deixa eu mostrar um outro, esse é AP aqui que eu sei que é pequenininho, né? Eu sei que esse aqui é rápido. Fernando, enquanto tá aparecendo aí, tá tudo tranquilo? Tem mais perguntas? Tudo tranquilo. Deixa eu te falar as perguntas que tinham aparecido aqui antes. É, a Paty Pires tinha perguntado se é possível só baixar se o arquivo estiver atualizado. É, e o Guilherme, se naquele ponto ele estava falando do Flow File, é possível listar a quantidade de linhas? Em alguns casos, sim. É, em alguns casos, dependendo do tipo de do arquivo, trafegando ali como flow file, você consegue obter essas informações de números de linhas do CSV, é, se é um arquivo JSON, as informações que tem respectivas sobre ele. Sim, dá. No caso do zip, a gente viu que ele não mostrou nada, mas tem os casos que ele vem bastante informação. Tá? E sobre a parte do dado atualizado, eu não entendi. Não sei se puder refazer a pergunta. Foi a primeira da parte... É, eu acho que ela está talvez se referindo a se, se ele identificaria é, a data de atualização para pegar ou não, para puxar ou não, né? Se faria ah, uma bem espécie bem. De, de validação, tá. né? Tá, isso isso na verdade o NiFi permite que você faça isso. É, tem alguns algumas alguns formatos que você pode fazer, por exemplo, get file, é, coisa do tipo. Você tem algumas configuraçõezinhas ali que você coloca. É, Para uma vez lido um arquivo, é, ele só vai ler de novo desde que você atualize. Então, sim, agora eu entendi a pergunta. É, é, ele funciona dessa forma exatamente. É, nesse caso aqui, ele não se comportou assim porque eu dei aquele keep source file. Então, ele ficou fazendo requisição o tempo inteiro lendo ali. Mas no modelo padrão, ele vai ler um diretório, uma série de arquivos. Se eu já fiz um list, né, que a gente chama, tem as opções que... Eu estou fazendo um get, que eu pego mesmo, e tem uma opção que é o list file. O list file eu fico lendo, analisando um diretório um tempo inteiro ali. Então, cada vez que exista a atualização de um arquivo dentro daquele diretório, eu pego. Aí eu jogo para frente. Eu tenho que usar o list file e o fed file. Aí é um pouco diferente do get, mas dá. Um processador é diferente. Tá. É, legal, acho que era isso, né, Paty? Ela já, é, já respondeu sim. aqui na resposta. É. Aqui é o arquivo, o arquivo abriu, então não precisei é, ir lá no diretório, abrir um Excel para ver como é que ele está, então aqui já consigo ver é, como é que o dado está se comportando, então ele está separado aqui por ponto e vírgula, ele tem aspas aqui entre as informações, então aqui eu já consigo ter uma foto, imaginar de como, de que, que tem de informação é, dentro do meu arquivo CSV, tá? então isso aqui é só como exemplo. Ok, vamos sair aqui da fila. Então eu baixei todo o conteúdo, vou dar stop aqui, só por desencargo. E agora eu vou pegar esse arquivo e eu vou gravar ele é, dentro de um outro diretório. Eu já tenho aqui separado, só para poder deixar né, mais arrumadinho, para jogar todo mundo para cá. Eu já vou dar um auto-terminate aqui, porque aqui vai finalizar essa minha etapa do processo aqui, já tava aqui já, Replace, ah, pronto. já tá pronto aqui, então eu vou dar o play, vamos ver, já tá carregando, já fez 19, faltam 3, 2, 1, pronto, terminou tudo, tá tudo lá, então vamos dar stop aqui, vamos ver se ele de fato copiou tudo para lá, então tá aqui, todas as informações, todos aqueles 28 arquivos já estão disponibilizados no diretório. Tá? Abrindo o layer-me aqui, vou abrir ele aqui, porque ele é importante para a sequência aqui do nosso trabalho. tá? É, vou tentar ser um pouco mais rápido, por causa do horário. A gente vai conseguir passar essa próxima parte, que ela é bem legal. Tá? Então, o que a gente tem de informação relevante aqui, desse Lei? A codificação de caracteres é latinhão. Então, isso aqui já foge um pouco do padrão do CSV, né, que normalmente é o TF8, é, campos são separados por ponto e vírgula, não por vírgula, e campo, aqui é a informação interna, campo preenchido com hashtag nulo, significa que o dado está em branco. Então, posso brincar aqui, fazendo transformações nesse caso aqui, entendeu? para não deixar tudo nulo, se de repente eu tenho um campo lá que eu sei que tem de nome social, por exemplo, em vez de deixar a hashtag nula, eu posso fazer um replace, por exemplo, e botar sem nome social ou qualquer outro tipo de informação. Tá? Então isso aqui é importante para gente, que a gente vai fazer já agora aqui na sequência. Então esse primeiro, esse nosso segundo pipelinezinho aqui está finalizado. Tá? Então voltando aqui no nosso caminho, fizemos o download, guardamos, lemos o arquivo, descompactamos. Então o que a gente vai fazer agora? vai criar mais um grupo aqui de processo, eu vou chamar de tratamento de dados, tá? vou deixar ele aqui, vou entrar nele, e eu vou refazer o meu processo, eu vou dar um get de novo, porque eu estou criando mais um processo do zero, tá? apesar de ser um chatinho ficar toda hora vendo aqui fazer isso, poderia fazer diretamente, então vou pegar aquele mesmo caminho que eu acabei de gravar todos os arquivos, e aqui em file filter, a gente vai trabalhar um arquivo só, tá? Então eu vou pegar aqui o arquivo do Amapá, eu sei que ele é bem pequenininho para a gente não que ficar esperando processar, tá? E aqui em o field, eu vou chegar a botar o nome dele .csv. Tá? Então dentro do meu diretório eu vou só trabalhar com esse arquivo aqui. E mais uma vez, não vou esquecer que source file true, senão eu vou ter que voltar lá no meu processo de descompactação e mandar compartilhar de novo, para não perder é, o dado. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Estou com o arquivo na mão. Beleza. Então, agora tem que começar a fazer uma limpeza né, em cima desse dado. Eu vou abrir ele aqui dentro do no Excel, só para ficar mais fácil a gente visualizar e ver o que a gente vai fazer. Vamos então, vou jogar ele aqui para cá. Tá? estão vendo aí, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, nesse arquivo Excel, nós vamos, é, nesse primeiro momento, como esse é um arquivo aqui da, do estado da Amapá, vamos trabalhar só com a capital da Macapá. Então, vou pegar só os candidatos a vereadores e prefeitos da capital de Macapá. Tem tenho duas opções aqui. Eu pego pela sigla, pelo identificador da sigla, né, que é esse código 6050, ou posso pegar pela stringer. Não tem indicado, eu sei pela string, porque eu estou falando de 2020 agora, mas 2016, de repente, Macapá está sem assento, eu vou acabar tendo um problema. Então, pega pelo código só para garantir é, que a gente não vai ter nenhum tipo de problema. Tá? Mas poderia ser qualquer um, um dos tipos. Então, vamos voltar aqui. Então, para poder estar tá fazendo é, essa consulta diretamente no arquivo, existe... É, um processador chamado Query Record. Tá. Botar ele aqui, ó. O que ele faz? Ele permite que eu, através de um códigozinho SQL, é, faça uma consulta, não necessariamente no banco de dados, mas num arquivo que ele vai trabalhar de forma, considerando como se fosse um banco de dados. Pelação processo, ah. é o único que tem. Ah. Aqui só para poder acessar para ficar visível. É, e vamos lá, vamos ver o que tem de informação aqui. É aí que a gente entra é, na parte, aqui a gente vai entrar agora na parte da extensão, que a gente falou lá no, é, no início da apresentação. né? A gente vai definir qual é o, o reader, né? o que, que ele vai estar lendo, como ele vai ler o arquivo que ele está recebendo. Então eu vou clicar aqui, ele aparece aqui CSV Reader, mas eu posso botar um serviço para ele, ele ler qualquer tipo de formato de arquivo. Ele pode ler um arquivo para a extensão Avro, CSV, que é o que está aqui, um arquivo JSON, um arquivo no formato Parquet, que é um formato bem específico para Big Data, e até arquivo XML, por exemplo. Tá? Quando eu digo que eu vou trabalhar com CSV, que é o caso que está aqui, ele, tem uma, ele gera uma setinha aqui para mim, que eu vou diretamente para esse controlador. Tá, só vou salvar aqui antes de ir. E ele me joga aqui ó, nas configurações do controlador de serviço. Ou seja, toda vez que eu precisar de um processador que de alguma forma vai precisar ler um conteúdo CSV, ele vai respeitar as configurações que eu vou estar fazendo aqui no reader. Tá? Então eu vou fazer isso aqui uma vez só. Ele já vai estar sendo aplicado a qualquer tipo de processador que seja lendo um dado CSV. Então o que a gente viu lá? No layer, meio que a gente tem que levar em consideração. A codificação dos caracteres é tinha 1 então a gente tem que alterar isso. É, os campos estão entre aspas e separados por ponto e vírgula. Então, basicamente, é basicamente quem a gente tem que colocar aqui de informação, tá? É, uma outra informação que vem aqui, por default, esse cara, ele vem... Eu acho que não me engano com a opção tab delimit, por default aqui, tá? Então a gente vai usar aqui o custom... Questão format por quê? Porque o CSV está diferente, ele está com ponto e vírgula, ele está com aspas, então tem que botar aqui que o separador de valor é ponto e vírgula, que é, a, o que ele separa né, como os caracteres do string é a, são as aspas, e até se eu preciso considerar a primeira linha do CSV como uma coluna. Porque quando eu começar a fazer os meus trabalhos de consulta, ele vai ignorar a primeira linha, que é cabeçalho. Então, ele vai consultar tudo da linha 2 para baixo. Tá? Então, aqui, true também. Beleza? E aqui embaixo, o char 7, como ele está trabalhando com latim um 1 lá, lá, então, aqui eu posso manter isso dessa forma que está. Tá bom? Isso aqui já está pronto. É, no caso, se não tivesse, só estaria, eu teria que apertar aqui para habilitar o serviço. Seria basicamente isso. O Writer, a gente vai ver na sequência. Vou só fechar aqui vou até voltar, para poder facilitar entendimento. o entendimento. Está aqui o Writer. O que, que ele quer dizer com isso? Que eu posso é, receber um arquivo CSV, eu vou ler o um arquivo CSV com, aquilo, com aquela formatação específica, mas eu posso gravar diretamente para um formato diferente. Então, eu já posso gravar com um JSON, com um XML, ou manter como um CSV se eu quiser. Tá? Então, aqui nesse caso eu vou manter e vou respeitar as mesmas configurações de latimã, ponto e vírgula e aspas. Tá? Só para fechar o entendimento dessa parte aqui das, das extensões ou do controlador de serviço. Legal. Então, já tem o reader, já tem o writer, ele vai ler o CSV com essas configurações, vai gravar igual e agora eu tenho que, de fato, criar a minha consulta. Né? Então, como é que eu faço isso? É, na consulta, ele é uma consulta dinâmica, então ele já não ele não traz aqui para você o que você vai fazer. Então tem que vir aqui que ele permite que eu crie atributos de usuário. Então eu vou criar um atributo aqui, clicar no mais, eu vou chamar de query, vou chamar de qualquer outra coisa. Tá? E aqui eu vou fazer a consulta exatamente naquele modo que a gente viu lá na documentação, lembra? A gente falou desse query record específico. Eu tenho lá as informações do CSV. E aqui ele explica como é que ele faz a consulta. Então, o quê? Select, asterisco, from o quê? From file, que é o arquivinho nosso que a gente está trabalhando. tem as condições, o e etc. No nosso caso, eu vou copiar aqui, né, já para facilitar a nossa vida. Então, o que, que eu quero fazer? Eu quero pegar lá no meu CSV, lembra, eu quero aqui só a cidade de Macapá. Então, eu quero onde o SG, o ER é igual a 60,50, então é isso que eu vou fazer. 60,50, tá? Bem simples. Então o, que, que, eu vou tar... o que, que ele vai acontecer nesse caso aqui? Ele vai abrir o arquivo, vai filtrar, utilizando essas condições aqui, vai descartar todo o resto e vai me entregar um for file só com essas informações. Beleza? É... Vamos seguir para o próximo, a próxima caixinha. O que a gente vai fazer aqui agora? Nesse ponto, a gente vai fazer o seguinte. É, vou deixar aqui para pegar as informações aqui. Tá. A gente vai fazer agora o seguinte. Aqui está o CSV, tá, o original. A gente já fez um primeiro filtro pegando todos os candidatos da cidade de Macapá. Mas repara, aqui nós temos cargos também. Você tem vereador, você vai descendo você tem vice-prefeito e tem prefeito. Então, digamos que eu queira fazer mais um filtro, só que dessa vez eu vou quebrar, é, fazer um split no meu arquivo para ele pegar dentro da cidade de Macapá quem é prefeito, quem é vice-prefeito, quem é vereador. Eu vou criar arquivos diferentes é, para fazer isso. Tá? Então, isso aqui já é um pouco mais complexo de fazer. Então, eu vou vir aqui no meu filtro, vou botar split. E aqui ele vai me trazer esse carinha aqui, ó. Partition record. Tá? Eu estou sendo um pouco é, mais rápido, não explicando muito o conteúdo por causa do tempo, tá, gente? Então, eu vou criar a conexão aqui. Quando ele cria a conexão para mim, ele cria, ele traz o, o atributo que eu acabei de criar de query. Cá eu só vou auto-terminar lá os outros relacionamentos que não me importam para esse momento. E pronto, aqui já está pronto para utilização. Vou só vou, ó, vamos rodando aqui, a gente não perdeu o fio da meada. Opa, olha só, o que, que eu fiz aqui, ó? fiz besteira de novo, ó. Não, botei o, não botei o timer lá, ó. ele pegou um monte de vezes o mesmo dado. Vamos lá, vamos limpar. É, desculpa, 72 vezes, olha só. O pequenininho pega mais rápido. Vamos lá, Scheduling. Sabe, faz ao vivo, né? Vamos lá. Pronto, agora saber um. Legal. Stop. É, agora vamos fazer essa query que a gente fez aqui. Vamos ver se aqui vai funcionar. Só lembrando: Vou pegar todo mundo que é da cidade de Macapá. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Vamos dar play. Dá um refresh, jogar para cá para facilitar a leitura. Está lendo. Demora um pouquinho, que ele vai, ele vai linha a linha varrendo para poder descobrir se tem aquela informação ou não. Tá, enquanto ele está rodando aqui, vamos seguir aqui para próximo nossa próxima etapa. Tá? O que a gente vai fazer aqui agora? Como eu falei, a gente vai ler e vai quebrar de acordo com a informação de cargo aqui. Né? Então, qual é o nome do campo? DS cargo e CD cargo. Vamos seguir a mesma linha, utilizar o código numérico para facilitar. Então, são os códigos 11, 12 e 13. 11 para prefeito, 12 para vice-prefeito e 13 para vereador. Tá? Ó, terminou aqui o nosso carry record, quanto a gente estava falando aqui. Então, vamos ver se ele fez certinho. Vamos lá, ele entrou com o arquivo de 1,58m e retornou 300kb, provavelmente ficou legal. Vamos dar um list aqui, vamos ver o seu detalhe, vamos lá, ver se tem alguma coisa no atributo. Ó, record count, que alguém perguntou da, se ele leu a quantidade de registros, ó, tá aqui, ó, record count, ele trouxe 547 registros, tá? Se for pegar aqui o CSV original dele, ó. Tem aí suas 2.500 linhas, então aparentemente ele fez o filtro correto. Vamos dar um view nele para poder ver. Ó, tá lá, ó. Macapá, código 6050, aparentemente ó nada diferente disso, tá certinho. Perfeito? Então já fizemos uma primeira etapa aí da nossa transformação de dados. Forma bem simples teoricamente, né? É, agora no partition, seguindo aqui, né, a gente vai criar o um Reader e o um Writer. Então a mesma coisa, CSV já está pronta, a gente já fez uma vez. Tá? Dá OK. Opa, está dando algumas coisas aqui ainda. Por quê? Porque a gente não criou os relacionamentos. Né? Então o que a gente vai fazer agora? É, a gente tem que criar. Para cada. Como a gente quer pegar a coluna, uma coluna em específico. Eu tenho que criar uma propriedade aqui para eu poder ler né, essa coluna do falando de Cargo e pegar tudo que é. Todos os seus valores únicos. Então, ele vai me retornar os códigos 11, 12 e 3. Então, essa aqui é a partição. Né? Ele vai ler um campo e vai retornar tudo que tem de valor único ali. E, no segundo momento, ele vai puxar, aqui, vai fazer o filtro de acordo com esse conteúdo. Tá? Então, aqui eu vou colocar cd underline cargo, que é lá o nome do, do campo. E como parâmetro, isso daqui, essa informação que eu vou passar aqui, ela não é muito explícita, mas tem que botar uma barra, underline cd cargo. tá Isso aqui eu não vou explicar agora, mas quando você vem aqui em view usage e vem aqui no, nos detalhes, ele explica como você faz para você ler um determinado tipo de arquivo. Então aqui ele tem alguns exemplos, ele fala como é que você tem que fazer, tá vendo? Tem que usar o que ele chama de record path aqui. Que ele bota a barrinha e bota o nome. Tá? Então, para não. Passando o nosso horário, não vou ficar explicando muito. Por isso que eu botei aqui o barra na frente. Deu tá? o record path de acordo com aqui o nome da coluna. Tá bom? E beleza. Vamos ver. Seguindo. Aí eu tenho que ligar esse cara aqui alguma coisa. Aí esse aqui vai até junto com uma pergunta que fizeram, se eu quiser ler um diretório inteiro, é, fazer um get HTTP de um monte de diretório. Aqui vai se comportar da mesma forma. Aqui eu vou gerar três arquivos diferentes, porque eu já vi o conteúdo aqui do CSV, eu sei que ele tem três códigos diferentes. Como é que eu faço agora para cada tipo de arquivo que eu vá receber, eu conseguir jogar para caminhos diferentes? E se não, se eu fizer isso daqui eu botar um put file aqui depois, ele vai criar um arquivo só no fim das contas. Por quê? Porque eu não especifiquei para onde eu quero mandar cada coisa. Então, eu vou usar aqui é, um processador que ele faz um roteamento, né, de acordo com a informação que tem, dentro de um determinado atributo. Isso é um pouco mais difícil, tá, gente. Então, tem esse cara aqui chamado route, ou um attribute, que é um atributo que eu vou estar tá considerando aqui nesse meu exemplo. O CD Cargo. O CD Cargo, eu já sei que, ele, que eu vou receber é, três propriedades diferentes. Tá? Então, aqui dentro, é, eu tenho que garantir... Vou botar aqui o sucesso. Tá? Esse cara aqui, tá? okay, vou colocar aqui ó, essa questão aqui para ele poder fazer. Vou dar um play aqui agora para ver se ele vai fazer a quebra certa. Então, lembra, eu estou com o meu dado aqui disponível, né, aquele dado só da cidade de, de Macapá, não vou fazer o filtro de novo. Então aqui ele tem que fazer uma quebra de acordo com aquela coluna lá de cdcargo. Vamos ver se vai funcionar certinho. Ó, aparentemente funcionou, criou três, três arquivos. Como eu falei, o arquivo mais uma vez, considerando a coluna cargo, que tem três valores únicos, que são... Ó, aqui não traz nenhuma informação, tem que abrir um por um e ver o seu detalhe. Aí eu venho no atributo que eu criei lá: ó, CD Cargo 12. Quem é o CD Cargo 12? CD Cargo 12? Eu acho que é o vice-prefeito. Vice-prefeito. Então, beleza. Então, eu sei que esse cara aqui tem que rotear uma identificação de vice-prefeito. Vamos ver esse, ver esse outro aqui: o 3. Ah, isso foi o que eu tinha aberto. Vamos ver o 2. Ah, CD 11, que é o prefeito. E esse maiorzinho aqui é o 13, que no caso é o vereador, tá? Então aqui eu já consegui rotear. Então no caso do, da pergunta do HTTP tinha que ser feito algo desse tipo. Você tem que criar algum atributo especial para você conseguir identificar tudo que você está recebendo e de alguma forma conseguir quebrar a informação. Tá? Então a partir desse ponto, o que, que eu vou fazer? Nesse route ou atributo, você pode ver que não tem nada. É tudo o atributo altamente configurável que eu tenho que fazer aqui. Então, tem tenho que criar na mão. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou criar o primeiro aqui, prefeito. Aí, aqui, eu tenho que usar uma expressão regular, uma expressão length aqui do NIFI, tá? Então, eu vou botar diretamente. Mas, lembrando, essas informações, ela tem disponível aqui no portal. Eu vou botar compartilhando com vocês, tá? Mostrando como é que se utiliza isso daqui, é, então vou botar direto Basicamente estou dizendo Quando o CD cargo é igual a 11 Ele vai jogar para o caminho Que é o que eu sei, que é o prefeito tá? Eu vou criar um para cada aqui ó. Esse 12 E opa Então aqui, esses atributos vão virar é, conexões que eu estou fazendo a ligação à frente. Tá? Vou dar ok aqui, vou terminar esse match Ele está me alertando que eu não relatei relacionei com ninguém. Então o que, que eu vou fazer agora? Como eu já sei que eu vou estar tá recebendo três arquivos diferentes, eu já tenho meu roteamento pronto, eu vou criar um processador aqui que eu vou atualizar um atributo. Que atributo é esse que eu vou atualizar aqui? ó? Esse cara, file name. Por quê? Porque todos eles, apesar de eu ter o atributo especial aqui, file name continua igual. Então, eu vou colocar aqui no finalzinho do nome dele um identificador para mim. Tá para eu saber que um é referente ao prefeito, o outro é referente ao vice-prefeito e também do vereador. É uma caixa chamada que existe que é update atributos é o cara que atualiza qualquer tipo de atributo existente dentro do flowfile vou fazer a ligação Ele está me perguntando qual relacionamento que eu quero fazer vou fazer primeiro do prefeito vou dar um edge aqui tá. eu vou fazer de forma dinâmica aqui para vocês verem como é que funciona é, mas eu poderia criar Fazer de forma individual e vir aqui colocar o um nome, criar aqui um atributo chamado file name, por exemplo, e dar um nome para cada um. Poderia tá? vir aqui e botar é, aquele nome todo lá, underline, prefeito, mas eu vou fazer isso de forma dinâmica. A gente vai ver como é que vai funcionar aqui. Já vou colocar a resposta direto, né? para vocês verem como é que é esse daqui. Então, eu estou pegando o nome do arquivo e no finalzinho dele, ó, eu botei um underline e estou chamando de expressão o código de cargo. Então, no meu salário de prefeito vai retornar 11, no outro vai retornar 12, no outro vai retornar 13. Tá? Vou dar um apply. Ó, aqui está falando que faltam 2 ainda. Vou pegar aqui, vou arrastar para cá. Vou falar vereador e vou marcar o vício também. Vai trazer as, todas as setinhas para cá, tá vendo? Então, ele criou filas específicas aqui para mim. Tá bom? E aqui já, aparentemente, já tá pronto para ser executado. Vou dar o play nele para ver se ele vai fazer certo. Ó, Foi um para prefeito e dois aqui que tá vereador e vice-junto. Vamos ver. Ó, aqui, tem que pegar aqui o código do carro. 11, certinho. Então, a princípio, ele fez o roteamento da forma que eu pedi. Legal. Finalizando, gente. É, aqui eu já fiz a atualização, teoricamente, de forma dinâmica aqui, para ele poder, através do código de carro gerar um arquivo diferente. E a minha última etapa é o FIM, para ver se ele vai é, realmente fazer é, essa gravação desse... Ligação aqui de novo, relacionamento de sucesso. Aqui já está ok. vou nem colocar o. Ah, vamos botar aqui o endereço aqui, diretório. Vou criar um diretório dentro daquela estrutura chamado por carbo, tá? Vai ser esse diretório aqui. Vou limpar esses caras aqui que são antigos, para a gente ver mais que está acontecendo. E esse é o link que eu vou botar com a informação aqui bonitinho, tá? por cargo. Vou manter assim mesmo, não, vou botar, não tem mais nada lá, vou dar OK. E vou auto-terminar aqui os relacionamentos, porque ele é a última etapa do meu processo. E vamos rodar o update atributo ver se ele vai fazer certinho. Aparentemente não deu erro. Vamos lá, fila, e o que, é que tem lá. Ó, acho que aqui nem funcionou, hein? Mas alguma coisa eu botei errado aqui que ele não gravou. Vamos lá, vou dar o put file aqui. Ó, deu erro porque ele tentou gravar mais de uma vez o mesmo arquivo. Ó. Tá vendo? Tá legal. Não funcionou. Então, de repente, não funcionou bem o meu, meu códigozinho. Mas eu imagino que acho que eu sei porquê. Eu tinha que ter feito com um replace. Tá? Então, eu vou dar um stop aqui. E foi um erro forçado. Então, ao invés de eu botar diretamente essa informação, tem que botar. Opa, deixa que está rodando agora. criar uma regrinha um pouco mais elaborada, no sentido de eu tá aqui pegando o meu file name e tá fazendo um replace do nome atual para o nome com a informação aqui de cargo, tá? Então aqui é só uma pegadinha mesmo para a gente poder ver. Só que acontece, como ele deu erro, eu tenho que refazer o processo todo agora. Então eu vou dar um play aqui rapidinho, vou dar play em tudo, só para a gente ver funcionando, até ele cair aqui, ó aqui de novo, vou dar play mais uma vez, sei que tá fazendo um pouquinho rápido, né? Mas só ficar do tempo mesmo, agora sim, mas deu erro ainda, vou até ver porque pode ser isso depois, tá? Mas, é gente, eu acho que é isso, não tem é, muito mistério, sei que a gente já são 13h50 já, já estourou bastante. Fernando, acho que agora contigo, não sei se tem mais alguma dúvida, mais alguma coisa, Sensacional, sensacional! Deu para fazer esse bônus ainda do, do da limpeza, do tratamento também, porque é, a gente sabe que é muita coisa, né? É, é, fazer é. a mágica, a mágica acontecer da automatização, o sonho de todo mundo que trabalha com, com fluxo de dados. Então, muito legal a sua apresentação. É, vou lembrar a todo mundo aqui que ela vai ficar disponível em 72 horas, lá no site do, do Codanano, onde fica a programação, né? Basta fazer login é, com o mesmo e-mail da inscrição e vocês vão ver ela disponível lá para o vídeo. É, Leandro, foi um prazer, queria te agradecer demais. Dizer, o Leandro disse que está disponível também, né? Se, se tiverem questões pontuais, enfim, para dúvidas para tirar, a gente também tem o nosso canal eh, do, da conferência, o chat né, eh, que está rolando se vocês quiserem conversar por lá também eh, fiquem à vontade e é isso, queria te agradecer mais uma vez, Leandro pela nada. disponibilidade e pela, por compartilhar esse conhecimento com a gente nada gente, o prazer foi meu Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui né, falando um pouco mais sobre essa festa estou vendo que eu gosto muito, ela ajuda muito o nosso processo aqui de construção de pipeline, vocês veem que a gente acabou fazendo eu sei que eu acabei atropelando um pouco no finalzinho por causa do tempo, mas eu vou fazer bastante coisa é... nesse pouquinho tempo que a gente tem imagina ter que construir isso do zero fazendo código ali atrás de outro a gente estaria tá no gajo de HTTP indo, provavelmente construindo ali o processo de captura do dado então de fato o NIFI ajuda muito mas ele é uma ferramenta ainda pouco conhecida. A ideia aqui é que vocês possam começar a explorar ela, começar a ver todo o potencial dela. E, mais uma vez, eu estou aqui disponível para ajudar quem, quem quiser, quem tiver alguma dúvida. Tem esses canais do, do chat que a Fernanda falou. Quem tiver interesse, pode me adicionar no LinkedIn também, me chamar por lá e a gente vai se falando. E, gente, obrigado. É isso aí. É as é perguntas, é isso aí é isso aí, muito obrigada, muito obrigada pessoal que ficou até aqui, agradeço a participação de todos, é, e a gente continua também com as atividades da, da escola, né, os tutoriais, é, os tutoriais para participação também, quem quiser ajudar a construir tutoriais, também é muito bem-vindo, e o Leandro também, instrutor da escola de dados, o curso de Publicadora de dados, que ainda não conhece, vale a pena conhecer, a gente vai fazer uma nova edição em no começo do ano que vem, ali provavelmente em março, então a gente convida todos a, a conhecer também a Escola de Dados e prestigiar o curso de publicadores. Muito obrigada, Leandro, até mais, um abraço, pessoal. Tchau, gente, obrigado. Tchau.